Ei, meu filho, olha ela aí, gente! Olha a minha princesa aqui, gente! Ei, meu filho. Oh, meu filho! Ó, cuidado! Olha o tamanho da barriga dessa menina! Que dia que ela vai ganhar, gente? Olha! Mês que vem ela ganha, gente! É o mês que vem, né, meu filho? Olha, gente, que barriguinha! aqui! Tem quantos filhotes aqui, gente? Quantos? Desce lá. Vai crescer, Ai, é. Ai, é. Vai crescer mais des... Olha o tamanho da barriga. <risos> Eu tô <estaladinho. risos> Tchau, tchau, gente. Depois a gente se fala mais. Minha barrigona tá cante. Isso, tchau, gente.